Oiê! Olá, tudo bem, Jaqueline? Como vai? Tudo sim, Paulo. Como é que você tá? Tudo certo? Tudo na medida do possível, né? Na medida do possível. Pois é. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Opa, é uma honra. Tá. A gente tá, tem tentado falar com gente do Brasil todo aqui é, sobre a maior parte, a maior... Uma variedade de temas que ela se estende ao infinito, não é? mas que é, a gente precisa dar um, de algum jeito dar conta deles. Né? Os temas não são poucos, não são fáceis, mas a gente precisa de alguma forma é, passar por eles, nem que seja de maneira superficial, mas e, e dar oportunidade para outras pessoas poderem se aproximar, e fazer suas aproximações da maneira é, que mais corresponde à sua realidade, né? Sim, eu tenho acompanhado, e... assim, algumas coisas de vocês e parabenizá-lo em nome da, da Perseu, né? Tá, de... uhum. É ótimo, cada live um assunto melhor que o outro. Aham, ah, legal. Dá um, um alô para o Euler também, Vladimir, é, que acabou de chegar... Então a gente vai começando, vai começando a conversar, as pessoas vão chegando, é, a gente pode falar para elas, você fique à vontade também para comentar quem você conheça, tá bom? Belezinha. Então assim eu queria que pra a gente começar essa conversa, a gente sempre pede para pessoa é, é, antes de entrar no assunto do enfrentamento à pandemia é, e, a, e a questão da educação à distância, a gente pede para pessoa se apresentar, né? É, falar um pouco da sua trajetória, apresentar apresenta também o coletivo do qual faz parte e como é que essas coisas se cruzaram, né? Como é que você encontrou o coletivo que você fundou? Então, é, eu sou Jaqueline Santos, eu venho da periferia do Mato Grosso do Sul, né? É, como de muitas histórias, né, do governo popular, né? A primeira de, de muitas da família a se formar, entrar numa universidade... E o coletivo que eu participo é o TES, está há 35, 33 anos já de atuação E agora a uhum. gente fundou, eu e algumas amigas fundamos o Ela Pode né, Que é um coletivo de mulheres feministas, né? E o intuito é trabalhar dentro das escolas públicas Na forma de dar voz e vez para as meninas Na questão relacionada com a política, né? A inserção uhum. de mulheres na política Sim, que legal muito bom. Então, onde veio essa ideia de criar esse coletivo? Então, a gente está num projeto de uma pré-candidata, né, que tem 25 anos, né, a Camila, e a partir das pautas que foram surgindo, veio essa necessidade de trabalhar dentro de escola, né. Como eu sou professora, né, estou em sala de aula, uhum. tenho já o contato com a molecada, e sempre foi uma vontade particular que uniu o coletivo, né. Uhum. O TES já é a questão racial, então a gente tentou tramar tudo junto. Ah, legal. Muito legal o coletivo TES. Desde quando que ele existe? O TES está com 35 anos, um dos fundadores é a professora Lucimar, aí eu vou ter a jurista, né, a Jaciguara, e tem o ex-deputado federal Benhur Ferreira. Ah, legal. É bastante antigo, bastante tradicional, então. É, um, é uma grande referência aí no Mato Grosso do Sul, né? Sim, a gente fica aqui brincando, a gente fala que a lei 369, 39 é daqui, né? Mas aí a ah, gente é? fica zoando. É, porque ah, a gente fica zoando que todos os narradores de Javé falam que um pedacinho é a lei, né? Ah. <risos> certo. A Vitória tá lembrando aqui que o coletivo TES fez um, um artigo para a revista de maio. Sim, a Xê tá, acabou ah. de entrar e ela falou alguma coisa. Isso. Foi a... bem bacana, as mulheres Nossa. de Xê. Ah, que legal. Interessante. E Então você, além de professora, você também está estudando, né? Sim, atualmente eu sou mestrando em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco. Tá certo. E como é que tem sido... Como é que você tem... Como é que a, a gente sempre que fala muito de... Sempre que a gente fala de pandemia no Brasil, não só de pandemia, mas em geral de todos os assuntos, é, muitas vezes as, os os olhos ficam muito voltados para o que acontece é, em algumas grandes cidades é, dos litorais, né? O Brasil pouco, pouco, tem pouco orado para dentro. E, e como é que tem sido o enfrentamento à pandemia aí no Mato Grosso do Sul? Aqui a gente tem a brincadeira de chamar que a gente é caipira, né? Que a gente vem do mato, é matuto, já Uhum. Mas assim, a questão de infraestrutura, assim, como o nosso estado ele tem só 2.602 e... E mil habitantes, então é meio controlado. É diferente de Rio, São Paulo, do Nordeste, Ceará, Fortaleza, né? que os casos estão assim, absurdamente explosivos. Mas a conscientização da população é muito precária. As pessoas estão saindo na rua, estão indo em bares... É, tá bem complicado. Os casos só estão aumentando a cada dia. Então, mais ou menos 393 casos por dia aumentando aqui no meu estado. Nossa. Ele fica na região centro-oeste, né? Que é Mato Grosso uh -huh. do Dois... Mais de 300 casos por dia? Sim. Quase 400 hum, casos por dia. Quase 400 casos por dia. Isso significa que esse número vai dobrar em pouco tempo. Não, e aí você pensa assim, ó, no estado inteiro eu tenho somente... É, 53 leitos públicos, leitos, e de UTI, eu tenho 48 leitos de UTI público. Se eu tenho 400 casos por dia, eu não tenho um leito para todo mundo, né? Aham. Uhum. É. É muito difícil. E, e como é que a, a, a prefeitura, como é que os, a prefeitura, as prefeituras têm lidado com o problema? Elas têm aderido ao discurso do Bolsonaro ou elas têm... É, tem sido mais, tem confiado mais no que a ciência tem dito? Então, o prefeito da, da minha capital, ele tá em, re, em processo de reeleição, né? Então, tem todo um... É, ele quer o apoio da, dos comerciantes, ele teve ele fechou toda a cidade, ficou quase uns 15 dias fechada a cidade, diminuiu taxa de criminalidade, de assalto, de, uhum. de homicídios, né? mas aí aumentou a violência doméstica também, né? Um, um outro dado. Mas aí ele ficou 15 dias, aí a pressão muito forte e aí ele abriu shopping, academia, a rodoviária fechou, reabriu e está fechada novamente. Mas assim, ele está meio inseguro. Certo, ele está ele tá inseguro, mas ele, ou seja, ele não sabe o que fazer. Sim, é pressão para tudo ou seja. Da, dos partidos de esquerda, de direita, os comerciantes, quem é a favor, quem é contra, o isolamento social, mas ó, alguns casos teve de barreira sanitária, em algumas cidades aqui no Mato Grosso do Sul também tem barreira sanitária, entra, faz cadastro, mede a temperatura, afere a temperatura, mas ah, é complicado, sim. E, é, e, é, e é complicado aí também porque tem uma questão de fronteira aí, né, com, com outros Super. países. No Paraguai, eles fizeram, eles abriram uma trincheira, colocaram o arame farpado e ninguém entra. As professoras estão dando material didático pela, pela, pela cerca para os alunos. Ah, porque tem, tem, tem trânsito de... É, tem estudantes do, do Brasil que estudam no Paraguai, é isso? Sim, é, é bem complicado, porque a gente aqui no Mato Grosso é transfronteiriços, né? É fronteira seca, então a gente tem os brasiguaios. Tem gente que trabalha no Paraguai, mas não, mora no Brasil ou vice-versa. Entendi. poxa, isso é isso é muito interessante, porque o fato de ter que ele ter é, é, essa realidade aí é muito é, é muito particular e que é desconhecida da, de quem só não tem fronteira só tem fronteira com oceano muitas vezes, né? É, ou então, sei lá, pega um estado como Minas Gerais, que é gigantesco, uhum. tem muitos Sim. municípios, né? E...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 onde tem maior índice de contaminação, mas na real, são os frigoríficos que transmitiram a doença para todo a cidade. Ah, existe esse diagnóstico, então, que foram os frigoríficos que transmitiram que disseminaram a doença? Sim. E tem Por problema de migração do... aí também, não tem? Cê... Ah, a gente tem migração é, internacional, né? Eu tenho um dos haitianos, Isso. né? Certo. Dos senegaleses. Mas aí eu tenho algumas Você... comunidades fechadas. Tá, tá certo. Isso é, isso, é muito, isso é muito grave, em virtude de que muitas vezes essas comunidades elas têm é, outras fragilidades e que uma vez que vem a, vem a Covid, elas têm, correm um sério risco, né? Você Sim. E como é que tem sido a sua vida aí de, de estudante e de professora também? Então, eu, eu me sinto extremamente privilegiada nesse turbilhão de coisas, né? Que a uhum. gente sabe que o vírus, ele, não, ele é, não é uma questão de democracia, mas a gente sabe que quem sofre mais são as populações periféricas e pretas, né? E Isso. nisso, eu, por me enquadrar nesses dois, nesses dois estereótipos, né? É, eu sou aluna de uma universidade particular. É, porém, eu sou bolsista, então assim, eu posso ter, é, eu posso ficar em casa, eu posso fazer o isolamento social, né? Isso. E como, como eu sou bolsista, eu não estou trabalhando é, de carteira assinada, eu estou exclusivamente me dedicando à minha pesquisa. Uhum. Ah, isso é, isso é uma situação muito, muito, muito interessante. E como é que o coletivo, e como é que o coletivo de vocês tem, tem lidado com a, com a pandemia? Os coletivos, o... né? É, o Tese ele fez uma campanha de doação de sangue, né, tem umas uhum. quatro semanas, porque os índices também de, dos baixos estoques, né, no Emossu, aqui da cidade. E as meninas do coletivo Elas Podem, a gente começou a arrecadar dinheiro para confecção de máscaras. Ah, fomos na, nas comunidades, entregamos junto com a Cufa, né, essas, máscara, essas máscaras, é, fomos no primeiro de maio a gente também foi, fizemos uma, um mutirão para entregar para os trabalhadores em particular as mulheres e aí a gente deu, tanta, é, deu tanto resultado que disponibilizou até mente para os homens sim a gente ficou bem feliz Ah, que legal e cês, então vocês devem ter uma, uma boa tanto o coletivo TES quanto o, o, o coletivo de mulheres, tem uma boa rede de articulação aí no estado Sim, sim, o TES pela tradição, né e vários professores, a gente tem uma particularidade de professores universitários, então eles mobilizam os alunos e, e toda a parentela né, da questão racial. Já o, o, o Elas é mais uma questão, é recente. A gente está mais ou menos uns seis meses e está dando bastante resultado. É, porque agora vai ser muito difícil lidar com eleições. Sim. Não é? Com eleições e com, e com, a, e com a Covid. E com a o uh, uh, um enfrentamento né, da, da, da, da pandemia, mas especialmente a quarentena. Qual que é a expectativa que, que vocês estão, estão discutindo aí para o um enfrentamento da Covid? Porque eu não quero falar de pós-Covid ainda, porque eu acho que tá. existe muito tempo de Covid ainda. Qual que é a, a, a expectativa que vocês estão tendo para enfrentar isso? Está tendo uma, é, mobilização, está tendo... É, Está tendo algum tipo de, de articulação para fazer mudar a política de enfrentamento ao Covid, aí? Assim, é, o, nosso, o nosso Estado ele é muito agrário, ele é muito... Aqui é o celeiro do bolsonarismo, né? a gente fala, né? Que ele teve uhum. muitos votos. Então, a gente falar de políticas que vêm contra esse governo é bem complicado. A gente, às vezes, está de mãos atadas. Mas a resistência persiste, assim. É, um fala para o outro e vamos tentando. A gente está tá vendo um, um financiamento a gente tá Agora para ver se a gente consegue Trabalhar Trabalhar com o que se fala? Com a questão da, da, da Criançada, né porque aí agora é, O governo do estado Ele acionou agora um contrato com a TV Agora as aulas são, são Transmitidas pela TV, um canal Que é quase desconhecido hum. Gastou horrores nesse contrato Mas mesmo assim a molecada está Na rua, soltando pipa de máscara, do pipa, mas estão na rua. <risos> Caramba. É, mas então as pessoas não estão... Assim, a única coisa que estão fazendo é, é, é usar máscara. Só, que virou obrigatório tem quase quatro dias no estado inteiro. Uh -huh. Quais são os outros desafios com relação à educação à distância aí no estado, Jaque? O, o acesso. O acesso é... A? é a, a, aos meios digitais. Né? Hum. Porque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 Aí questiona a nota. Tá bem complicado. Tem tudo isso. Você é, é. professor de, de, de que tipo de, de. De qual nível mesmo? É ensino médio. Ensino médio. E, e, e, como é, e como é que você tem feito particularmente? Então, Paulo, atualmente eu não estou em sala de aula, mas eu tá, tô. É, mas eu tô acompanhando a saga dos meus colegas, né? <risos> uh -huh. É porque aí eu ainda continuo nos grupos das escolas, né? não quis uh -huh. sair. Mas eu, eu sempre vejo a, os, os processos, os indagamentos deles das dificuldades que estão acontecendo. Certo. É, aqui, uma, uma das coisas que, tá, que, tá, que eu vi acontecer por aqui, que eu ouvi relatos, é a evasão de estudantes do ensino particular. É, alunos de escola particular que tem uma condição um pouco inferior, de grande... De, de, de, uma condição financeira mais baixa, eles estão. As famílias estão tirando os alunos da escola pública, da escola particular, e levando os alunos, esses alunos, para a escola pública. A rede da rede pública não está dando conta de receber esses alunos. E aí o que acontece? Ao, o município compra, contrata vagas na escola particular. E na escola part... Isso. E aí na escola particular. É, o profissional passa até menos direitos do que... Porque ele é contratado da escola particular, e não do município. Ele passa até menos direitos trabalhistas. É, é, tem tido algum tipo de, de saturação do ensino público aí, por conta do da, efetivamente da, da, da, da pandemia? Então, tem mais ou menos uns seis meses, é, o atual governador ele fez uma mágica junto com os parlamentares, né? E diminuiu 30% do salário dos professores contratados, né? Hum. Aí eu tenho uma diferenciação de salário entre os efetivos e os contratados. Aí já começa o desmantelamento da educação aqui no Mato Grosso do Sul, né? Sendo que esses professores contratados, eles são subjugados pela direção, trabalham, às vezes, muito mais do que os efetivos por conta da não estabilidade, né? Uhum. E daí, agora, com esse processo de, de trabalhar em casa, eles são cobrados ainda mais, né? P porque agora os diários também estão sendo públicos, né? E é bem, assim, é, é estressante. Os professores, assim, aumentaram a carga horária praticamente, porque trabalhar em casa você trabalha muito mais, você gasta a sua energia, a sua internet, né? Tem todos esses aumentos de gastos e o salário uhum. é o mesmo. Certo. É, tem um problema de direitos trabalhistas aí, né, que acaba sendo solapado porque inclusive a legislação trabalhista já não existe mais. Sim. É, enfim, uma coisa que eu fiquei, que eu sou curioso para perguntar para você, que Eu fiquei curioso para perguntar para você e, enfim, é, você tem uma dupla militância no movimento de mulheres e no movimento negro. Como que é a questão da violência policial? Porque é o seguinte a expectativa que se tinha no começo da pandemia com relação à atuação policial era de que em virtude da população não estar mais nas ruas, de haver um, um confinamento, havia a expectativa de que a polícia, a, a, a polícia ia reduzir o número de, de confrontos de prisões e de mortes. É, o que também é o fato de haver também um isolamento social iria levar à redução do número de... iria ia levar à redução da criminalidade. Mas isso é um cenário que eu vejo muito em grandes cidades, sobretudo algo que é produzido muitas vezes pela mídia, etc. E tal, mídia que fica localizada em Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, DF. Mas o que a gente viu aqui, é, já que foi que é, a criminalidade diminuiu, diminuiu o número de crimes, mas a polícia continua matando, inclusive aumentou o número de mortes pela polícia. Como que é isso? Como que tem sido a violência policial no no, no no Mato Grosso do Sul? Vocês têm acompanhado isso? Você tem alguma alguma articulação relacionada a isso ou não? Ah, sim. A gente sabe que a diferenciação de abordagem entre alguém que é da periferia e que é do centro é diferente, né? E isso, os profissionais militares já, já me relataram algumas vezes e a gente percebe isso com quando eu saía da escola e via os meus alunos sendo abordados. É, uhum. Como a gente está em região de fronteira, o negócio fica um pouco pior. né? Se aí no Rio o tráfico é grande, aqui a gente está na fonte do tráfico de drogas. né? Tráfico de mulheres, né? Mato Grosso do Sul não é à toa que tem a primeira casa da mulher brasileira, né? É. Tem um, mulas de mulheres Ainda continuam né? As mulheres estão sendo Espancadas e assassinadas Mato Grosso do Sul também lidera o, o índice de feminicídio E isso tem aumentado ainda mais Com, com a pandemia Assim, está com algumas políticas né? é, A Secretaria de Segurança da Mulher né? Aí Eu tenho até mesmo algumas coisas Da Casa da Mulher Brasileira Tem algumas campanhas também Em, em pró diminuição da violência mas assim, o polícia, a questão da, da polícia é, ele já alguns, né, algumas, algumas patentes e algumas corporações diminuíram né, o jeito de se tratar a molecada. Mas hum. ainda continua com agressão, sim. Depende se ele é preto e é da periferia, ele vai levar porrete, sim, de, de policial. Certo. É, mas é, isso é, é muito curioso, porque existe, existe fronteira, você falou que deve. Né, é, tem tem uma, uma fronteira muito grande aí, né, com, é, internacional, no, no Mato Grosso do Sul. Só que existem as fronteiras legais e as ilegais, né? Sim. E eu imagino que a as no movimento das fronteiras ilegais, é, o tráfico, vários tráficos aí, porque não é tráfico de droga só. né Sim. Deve ter tráfico de, de pessoas, tráfico de carros, de uma série de mercadorias, né? Isso deve ter aumentado, e aí... É, é, com certeza o número de ilícitos deve ter aumentado, se aumentar a vigilância, né? Então, o engraçado que surgiu uma notícia, tinha uma, uma, um carro de funerária, estava com dois caixões, estava totalmente embalado, isolado, e estava dentro do carro da funerária, é o rapaz que estava dirigindo ficou muito agitado, e os dois caixões estavam lotados de cocaína. Nossa! Assim, burlando a questão, usando o Covid para falar, para fazer o tráfico de drogas. assim E também certo. a questão da, das barreiras sanitárias tem um pouco diminuído alguma coisa, né? As barreiras uhum. sanitárias estão reforçando mais a, a questão da, da fiscalização aqui no Estado. Mas tem dia que passa despercebido. Ah, é. E como é que vocês têm... E, e qual o, o conjunto de... de... Desde que começou a pandemia, é, o, vocês fizeram, o, é, o, grupo, o Grupo Elas ou o Coletivo TES, vocês fizeram algum tipo de, de elaboração para pensar é, qual é a, a, a relação com as, as políticas de saúde que vocês têm que ter ou não? Ah, assim, o, o SUS, é, aqui em Mato Grosso do Sul, né, a, a questão da saúde, ele está ele tá precário, como a, em uhum. toda a questão do Brasil, né? Mas assim, na, nas últimas gestões da, da prefeitura piorou ainda mais. Os últimos gestores eram médicos, né? E isso é para piorar a situação. Assim, se um gestor médico não teve conta de dar, não deu conta de cuidar da saúde, né? Que a gente pensa assim nesse, nesse estereótipo aí. Uhum. Então, assim, as upas estão lotadas. É, a questão quando você tem a possibilidade de ter é, um serviço público, você, a, o pessoal vai, porque tem um plano de saúde, paga o plano de saúde à parte, mas a questão fundamental aqui no Mato Grosso do Sul é você ter um plano de saúde. Sim, ah, é? A privatização de um serviço público, né? E você vai pagar por ele, né? Assim, acho que tem uma rama gigantesca mandando a gente ir para serviço particular. Ah, e de alguma, o problema é que, de alguma forma, o serviço particular também... É também vive do serviço público, né? Sim, a maioria dos é. profissionais fazem residência no serviço público ou atuam no serviço público, né? E uhum. a, assim a Santa Casa daqui ela, ela é particular, mas ela vive do público. E essa essa essa dependência aí do, do privado do público, né, é, Que na verdade é uma forma de parasitagem, né? Sim, As empresas isso. que parasitam o SUS é, para criar um para poder privatizar é, o Serviço de Saúde de modo indireto. Isso tem dedo do Mandetta? Ah, <risos> o nosso ex-ministro é bem complicado, né? Ele era é. contra um monte... Conta um monte... pouquinho da gente dele. Salve, Saulo. Saulo tá chegando aí. Ah, Saulinho. Então, assim, o nosso, o nosso ex-ministro, assim, ele é do DEM, né? Sim, né? Veio de um partido assim, bem complicado de se falar. Mas... No, no nosso estado, ele nunca foi atuante da questão social, não. Assim, eu fiquei uhum. admirada a hora que ele tava se comportando como o salvador do SUS, né? Porque, assim, <risos> com, com, se falhou. O que, que você sentiu quando ele vestiu o colete do SUS? Meu Deus, é vestir a camisa. É literalmente vestir a camisa da, da causa. Aham. É tipo trocar de time. Sim, vira casaca. Vira casaca. Aqui a gente... Aqui a gente tava zoando, né, que ele comunista, o pessoal fala. Quando você defende alguma pauta social, você vira comunista. É, hoje em dia, se você defende a educação pública, acabou. Você já virou... Você tem que ir pro outro lado do muro. O pior é você... É, a gente vê os, os, os cartazes espalhados pela cidade falando muito bem dele. Isso é, ah, é. pra ficar com ódio, mortal. Mas é, tem, tem um movimento aí que é em prol dele, mas é... Tem financiamento privado ou espontâneo? Então, ele. A, a família dele é uma família tradicional da política, né? né? Seja os primos, os irmãos, tudo comanda Campo Grande. Aqui a gente tem o uhum. Pradismo, um né? O pai já foi prefeito, o irmão já foi prefeito, o outro irmão prefeito. A gente tem uma. A gente está com agora. A gente tem o. A gente tem trad na vereador, a gente tem trad prefeito, a gente tem trad deputado federal, a gente tem trad, que que é trad? senador. É uma família trad? tradicional daqui de Campo Grande. Ah, chama trad? Isso. Ah, entendi. Em todas as esferas entendi. públicas tem um trad. Ah, que interessante. Que interessante, <risos> é. Estou é, perguntando se você tem alguma informação sobre como a educação está acontecendo dentro dos espaços de medidas socioeducativas. A Tatiana... Olha, a, a questão é a, as cartilhas. Então, é, disseminando as cartilhas, até mesmo no, no interior, está acontecendo isso. O governo fez uma cartilha, elaborou uma cartilha e manda essas cartilhas para esses lugares, né, uhum. onde a publicada estão. Mas o contato do professor não tem. Está é proibido, proibido qualquer tipo de contato. E, às vezes, quando o agente está ele ele tá bem simpático, né? porque até mesmo... Mas os, a, a, a, os, os, os adolescentes estão tão cumprindo as medidas, estão tão privados de liberdade ou não? Estão fechados. Estão fechados. Uhum. Uhum. E... Só algumas mas, então... pessoas que saíram do, do, do regime, assim. Algumas pessoas uhum. que têm privilégio saíram por conta da pandemia. E os professores não estão indo, mas tem ainda não. quem está... Não estão indo. Mas ainda tem... Tem algum tipo de educador lá. Então, Paula, assim, são os agentes, né? É, uhum. Até mesmo quando era regular, o ensino regular, se os agentes não tivessem de bom humor, o professor não subia em sala de aula, não. Dentro de presídio, dentro é, de UNEM, não subia. Aqui é bem complicada a uhum. situação. Tá. tá. é, isso é uma, uma, uma, uma questão delicadíssima, né? Uma delicadíssima... É, tanto presídios quanto é, as medidas que, os adolescentes que estão em medidas cumprindo medidas socioeducativas então é, é, é, é gravíssimo isso eu tenho eu não sei como que é a população carcerária do Mato Grosso do Sul, do Sul mas é, aqui em São Paulo é, uma, uma jornalista, uh, Maria Carolina Trevisão, teve acesso a uma a cartas de, de, de presidiários que escreviam cartas para as famílias é, já contando que a doença ia chegar no, no cárcere, é, eles iam adoecer, eles iam morrer e eles não iam afundar tchau. Então eles estavam escrevendo cartas de despedidas. Sabe? Nossa, que tristeza. Algo, é, algo bastante, bastante complicado mesmo. E aí no Mato Grosso do Sul... É, Aqui a, a, a Tatiana está falando de novo que aqui em São Paulo está sendo assim também. Assim como, assim como no Mato Grosso do Sul. Mas quem está dando as atividades do ensino formal são os profissionais do setor pedagógico. Entendi. Olha aí. É, é a, bastante. A, a, aqui está todo mundo delicado. remoto. Todo mundo remoto. É, a gente está tá vivendo uma situação que é, não precisávamos passar por isso, né? Se houvesse o mínimo de decência por parte de quem está na, na presidência da República, isso com certeza, ou no Ministério da Saúde, mesmo quando o Mandetta estava lá, é, hoje a gente está sendo ministro da saúde. Sim, né? Sim da, então, da educação, né? Da educação, e, e isso essa, toda a situação entristece muito a gente. E o que você é, acha que é mais importante de ficar registrado sobre o Mato Grosso do Sul aqui, sobre as populações periféricas do Mato Grosso do Sul? Assim, é, a gente é o celeiro desse Brasil. Né? A, aqui, o boi vale muito mais do que uma pessoa. Né? A população indígena está sofrendo, o, o pessoal que está assentado está sofrendo, né? sem qualquer tipo de assistência, seja de, de cidadania, né? é, sem direito à vida. Isso é, é, é uma questão que entristece todo mundo. Você ter, não ter o direito a, a ir no hospital, a ir numa unidade de saúde e não ser atendido, isso é desumano. Né? É, né? E, e a gente só tem a perder, todos perderão, como diz a Dilma. É, por aí. Mas tá certo, querida. Eu acho que a gente tem, sempre tem esse tempinho de 30 minutos, 40 minutos muitas vezes, mas eu, é, eu, eu, tenho, eu acho que a gente passou muito objetivamente pelo, pelo, pelos, pelos, pelo, pela discussão. Você tem uma capacidade de síntese enorme, é, eu, eu agradeço muito. Você acha que, como que você acha que, e você tem, tem alguma, outra, alguma outra consideração para falar dos seus coletivos, da luta das mulheres, do povo negro do, do Mato Grosso do Sul? A gente vive uma constante resistência, né? Ser mulher uhum. no Mato Grosso do Sul não é fácil, né? Você ser negro no Mato Grosso do Brasil não é fácil, né? Piorou uhum. no meu estado, que é extremamente xenófobo, ele é machista, e que a gente tem que resistir, que a luta é diária. Cada pouquinho que a gente vence é uma batalha. Ah, legal. Legal. Eu agradeço muito pela sua, pelo seu tempo, pela sua disposição, tá? Obrigada, eu que fico agradecida. A chefe. Tá? Axé, chef. vamos, vamos conversar mais, vamos falar mais. Esteja convidada para participar das nossas atividades, escrever na nossa revista, fazer indicações de lives, de, de, de textos, de projetos a gente, que a gente você sabe que a, a gente é, sempre gosta de construir as coisas muito juntos. Né? Bacana, é assim que se constrói alguma coisa né? no coletivo, é. né? Que a individualidade é. não leva a nada. É isso aí, querida. Mas muito obrigado, viu? Obrigada, eu. <risos> tchau, tchau.